É, meus amigos, depois daquele videozinho lá dos 30 anos de Mortal Kombat com o teaser do 12, né, aquele grão de areia caindo, explodindo e tudo mais, que nós fizemos vídeo aqui no canal, estamos aí ansiosos aguardando pela chegada do trailer oficial do game pra gente poder ver finalmente pra onde que vai essa história e tudo mais. E com isso, cara, já estão rolando rumores aí, diversos rumores pela internet afora, desde antes desse teaser acontecer, inclusive, só que a gente não costuma trazer aqui, porque muitos são bem absurdos, mas esse especificamente aqui, do Future Boy Who, que é um canal lá de fora que cobre Mortal Kombat também, é bem interessante e tem um ponto nele aqui que eu queria discutir com vocês com relação a termos dois trailers, algo que aconteceu com Mortal Kombat 11 também. Saudações, caiu Caio Nobre, vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat no canal, se você tá ansioso pelo MK12 e aí quer ver essa cobertura com a gente, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, galera, uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site que é o meialua.net pessoal, porque estamos postando notícias lá todos os dias, cobrindo várias coisas relacionadas aí ao mundo dos jogos temos análises em texto dos jogos lá também, críticas de filmes feitas pela nossa querida Patrícia e considere se você pudesse se tornar um Sub aqui do canal, poder dar uma força pra gente aqui nesse trabalho que a gente faz e ter acesso a recompensas exclusivas como seu nome eternizado nas telas finais, sorteios exclusivos para membros e acesso ao nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias. Se você não puder, deixa um comentário aqui sobre o tema proposto e assiste até o final que já ajuda imensamente o trabalho que a gente faz por aqui, beleza galera? Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui enquanto a gente vai trocando ideias, vocês vão vendo um pouquinho aí de história do Mortal Kombat 11 pra gente poder ir relembrando certas coisas também, já que o 12 tá vindo, né pessoal? O que aconteceu? O Future Boy Who, que é um canal lá de fora e tudo, eu vou deixar até o link aqui para vocês conferirem depois, na íntegra, essas informações que ele trouxe lá no vídeo dele, comentou que recentemente um dos inscritos dele pegou algumas informações de um fórum específico aí, relacionado a quando nós iremos ver esse trailer de Mortal Kombat 12 no caso, e que nós não teremos a Apenas um, mas dois trailers, assim como aconteceu com o Mortal Kombat 11, eu vou explicar para vocês aqui direitinho. E ele ainda comenta lá no vídeo dele como será esse primeiro trailer de revelação com algumas informações aqui. Mas, antes de entrar nos pormenores dessas informações que ele trouxe lá no vídeo, eu gosto sempre de reforçar, galera: isso daqui não é nada oficial, é apenas um rumor. Então, não levem nada do que a gente vai conversar aqui, principalmente essa parte sobre o que vai ter no trailer. Como algo concreto e 100%, pois não é. A gente vai ter que aguardar mesmo o trailer oficial aí para poder confirmar essas informações, mas é interessante para a gente poder começar a pensar algumas coisas relacionadas principalmente a dois trailers que eu vou falar para vocês já já. Aqui nas informações, o que eu deixei separado para vocês ó, diz o seguinte: o trailer de revelação de Mortal Kombat pode chegar na próxima semana ou um pouquinho depois e uma revelação de gameplay vai acontecer no final do mês em um acordo com a Sony, ou seja, em um evento da Sony ali que deve acontecer, como a gente tem especulado nos últimos vídeos aí, né, com relação ao showcase do PlayStation que vai acontecer. Inclusive, o Xbox já agendou o seu showcase para poder acontecer no próximo mês de junho ali, na época da E3, porque vai acontecer a Summer Game Fest, um pouco depois ali a gente vai ter o Xbox Showcase também, e a gente deve ter outros eventos ali no meio, e é bem possível que a Sony anuncie também o seu próprio Showcase, já que eles estão fora da E3, e eles não vão perder a oportunidade nessa época de mostrar alguma coisa foda pra gente, né? Então, essas primeiras informações aqui dizem que esse trailer de revelação do gameplay, no caso, pode ser que ele chegue nesse evento da Sony. E aí, continuando aqui, com relação a um descritivo né, sobre o que vai acontecer digamos assim, nesse trailer de revelação, pessoal, aqui diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui na íntegra e como eu disse, o link do vídeo para vocês conferirem lá essas informações do Future Boy, tá aqui embaixo para vocês acessarem tá? O trailer de revelação de Mortal Kombat 12 vai vir na próxima semana ou um pouco depois, são as informações que eu acabei de ler, né? E um trailer de revelação do gameplay, no Final do mês, ali em um acordo feito com a Sony. Liu Kang e Kitana lutam contra Shensung. Shensung joga Kitana para longe e Liu Kang faz um Fatality. Liu Kang ajuda Kitana, múltiplos portais se abrem e vários Scorpions diferentes começam a atacar a dupla. A câmera se afasta e uma bolha do universo se explode. Isso daqui parece estar fazendo uma referência ali àquele grão de areia que a gente viu. Mortal Kombat 12 chega em 10 de outubro de 2023, com base nessas informações, reforçando galera, isso daqui é rumor não é nada oficial, tá? Não levem isso daqui como 100% confirmado não, vamos esperar. Shinnok aparece no void do espaço e ele será o personagem de pré-ordem do jogo e teremos também um skin pack, eles já vão anunciar um pacote de skin chamado Dark Disciples, que seria aí traduzindo a pé da letra, né, discípulos das trevas. E aí diz aqui que irão aparecer três silhuetas que a gente não consegue identificar, mas uma delas, obviamente, é uma mulher. Então assim, basicamente de informações que o Future Boy Who traz no vídeo dele é isso daqui. Liu Kang e Kitana lutando contra Tsung, Ele joga a Kitana pra longe. O Liu Kang deve fazer um fatality no nosso querido Xangão. Aí a bolha do universo explode e tudo mais. E aí no fim aparece o Shinnok ali sendo apresentado como personagem de pré-ordem. Olha, sendo bem sincero pra vocês, eu acho essa descrição um tanto quanto estranha. Porque a gente viu como foi ali no Mortal Kombat 11 o final. A gente tem duas ramificações ali, cara. Liu Kang ou Shensung e não tinha envolvimento da Kitana. A não ser que eles tenham ali uma terceira ramificação que a gente já comentou em vídeos anteriores aqui, mas envolvendo outros personagens, nada a ver com a Kitana e tal Que eles possam mostrar A gente tem sim aquele final do Mortal Kombat 11 acontecendo, que é a luta entre Shang e Liu Kang Mas pode ser que nós tenhamos o envolvimento de um terceiro personagem ali no meio, não sabemos No entanto, como eu acabei de falar Isso daqui que eu acabei de ler pra vocês de como será o trailer é tão tanto esquisito Eu não levo muita fé Mas dois pontos que eles mencionam aqui que são bem interessantes e que fazem sentido sim pra gente poder pensar É o seguinte Mortal Kombat 11, eu não sei se vocês se lembram, lá na época que ele foi anunciado, ele teve um trailer de revelação, que foi o Raiden lutando contra o Scorpion e tudo mais, aí ele vence, aparece outro Scorpion e tudo, eu acho que vocês se lembram bem disso, e aí, no final daquele trailer, eles anunciaram lá o Shao Kahn como personagem de pré-ordem, e depois eles falaram pra gente que nós teríamos uma revelação de gameplay alguns meses depois, vocês lembram que foi em dezembro que aconteceu esse trailer de revelação do MK11 e em janeiro nós tivemos um outro evento aí da Netherrealm apresentando o gameplay do game, então sim isso é uma coisa que aconteceu, eles podem muito bem repetir esse feito no Mortal Kombat 12, apresentar um trailer de revelação foderástico no estilo ali do Scorpion do Raiden no 11, e aí depois eles falarem, ó, oh, a gente vai apresentar pra vocês o gameplay do jogo em um evento futuro que tá vindo aí. É muito a cara da Netherrealm fazer isso justamente pra eles poderem deixar a gente ali ainda mais hypado, tentando coletar as informações desse trailer de revelação que vai acontecer, e eles disseram aqui também que pode ser que esse trailer já venha na semana que vem, Vem, agora pessoal, depois desse teaser que a gente teve... Eu acredito que esse trailer não passa mais de maio, entendeu? Pode ser que eles façam assim. Revelem pra gente esse trailer do Mortal Kombat 12, no estilo do que foi ali o 11, como eu comentei. E aí, de repente, eles deixam lá pra Summer Game Fest, para eles poderem trazer o trailer de gameplay do Mortal Kombat 12, pra gente poder ver um pouco mais das mecânicas do game, como é que ele tá e tudo mais. Diferente do que o cara tá falando aqui sobre eles apresentarem isso em um acordo com a Sony. Se a Sony vier com o Playstation Showcase, anunciar e tudo mais, agora que o Xbox já anunciou o seu, aí meus amigos, é um ponto a gente poder ficar de olho. Agora, uma outra informação aqui interessante pra gente poder levar em consideração também, é com relação à data de lançamento deste rumor que eles trouxeram aqui para nós, tá? É sempre bom reforçar, colocando aqui o jogo para poder ser lançado em 10 de outubro de 2023. Nos vídeos que a gente fez aí há pouco tempo, né, falando dos Aslave ter confirmado que o jogo chegava ainda esse ano, ainda mais agora que o Esquadrão Suicida da Warner também foi jogado para 2024, faz mais sentido ainda eles lançarem o Mortal Kombat 12 esse ano, Porque nós tivemos o Hogwarts Legacy, que é um grande jogo da Warner já lançado aí no início do ano. E aí eu acho que eles estão querendo sim, pelo menos, mais um jogo grande da empresa sendo lançado esse ano. Então, o Mortal Kombat 12 entraria aí nessa roda. E com base no que a gente comentou nos vídeos que nós fizemos... Os meses que eu cito são justamente outubro ou novembro para o lançamento desse jogo, cara. Faz sentido essa data, vamos esperar aí pacientemente poder ver o que vai acontecer, mas lembrando pessoal, isso daqui é tudo rumor. E obviamente agora eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso, o que vocês acharam dessa questão dos dois trailers, um de revelação e um de gameplay, sobre a data que foi citada aqui, se para vocês faz sentido em outubro ou novembro, como eu mencionei, e com relação à descrição também desse trailer de revelação, que eu não levo muita fé não, cara. Sendo bem sincero, tá um tanto estranho. Eu acho que eles conseguiriam fazer uma coisa poder hypar mais do que isso daqui que foi descrito. Então, as informações interessantes de fato são realmente a questão dos dois trailers e da data de lançamento. Deixa aqui embaixo as suas opiniões acerca disso, pessoal. Eu vou adorar ver de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão. Pra todo mundo aí, tem mais e fuemos, meus amigos.